extremamente importante que tenha um festival como o Move e eu falo não como produtor internacional do festival. Eu falo como documentarista, e documentarista que gosta da experimentação de linguagem, uh, eu trabalho com isso e eu sei como é difícil a gente ter uma janela para mostrar o trabalho da gente e, e colocar as pessoas em comunicação. Não é só mostrar para vender, o que é interessante no MOV uh, é que de repente quem faz documentário, quem, quem é arquiteto, quem é designer, quem trabalha com teatro, de repente, as pessoas têm a chance, não somente de se encontrar durante o festival, mas colocar os trabalhos em contato e começar a desenvolver uma rede de pessoas que têm um interesse em artes e em cultura.